Pode abrir a câmera, porque a Mari Verdana está chegando com as nossas convidadas. Exatamente, Olha Caio o tamanho dessa pessoa. Olha que lindeza. Coloca aqui na três, diretor, só Essa... para a gente mostrar. Calma, Mari Verdão! É que eu estou assim, ó, vibrar. Olha, dá a mão aqui putiu. o tio. Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Ai ah, meu Deus do céu, <risos> pode voltar diretor. Ah, ah, minha, Sofia. Vou, vou aqui a Sofia, tudo bem, Sofia? Você veio com quem? Ah. Cavovó oh, <risos> Agora céu. sim, Maria, apresenta para nós quem é a vovó? A vovó é a Anitta, né? Anitta, Anitta, Anitta comprou lá. Na... É? é o que? <risos> <Okay. risos> A Anitta está falando o nome da vovó. É a vovó Anitta. A Anitta comprou na Panorama materiais de construção Israel Espíndola, não é mesmo, Anitta? Isso mesmo. Tá construindo, reformando? Eu tava reformando. Nem foi eu, foi o pedreiro que foi lá e comprou um saco de cimento. É? Olha, oh, nem colocou o, o nome seu nome. nome do pedreiro? Aí minha filha cadastrou. O nome do pedreiro? É, acho que é de Wilson. Wilson? é É, seu Wilson. Ô, oh, seu Wilson! Olha o aí. Seu Wilson, deu Você sorte. Aviseleiro? Não. Não avisou? <risos> Mas vai avisar. Vou. <risos> o homem é do homem do pé É. Fez pior. a compra, a nota fiscal uhum, uhum. e a tua filha foi lá fazer o Ela cadastro. Ela foi o cadastro. Muito Olha bom. que bacana, gente. Lembrando que quem está construindo, reformando, aqui na promoção só da Pé que é, tem várias empresas parceiras que vocês podem estar tá comprando aí e concorrendo a 500 reais que está aqui no meu bolso, sabe? Eu já queria levar para casa. Anitta, você é moradora de qual bairro? Vila Alegre. Lá na Vila Alegre. É. Olha aí. Tava sabe. esperando esse dinheiro? Tava. Veio numa boa hora. É. Não, mas tava esperando ou chegou em boa hora? Chegou em boa hora. Quando você soube que você foi sorteada? Sexta-feira, eu tava assistindo o programa. Viu? Assistindo? Uh -huh. eu assisto todos os dias e aí eu sou. Nozes? Olha! Olha. <risos> Olha aí, viu, Dona Isa? Ninguém assiste. Anitas, Anita Anitta Sofia. A Sofia. Você assiste a gente? Sim. Você me dá um abraço? Segura aqui, Mário verdade? Seguro. Você dá um abraço no um tio? Ai, meu ela Deus. Ela que Deus manda você. aquelas fotinhas com a roupa Ai, do, Ai, do Corinthians. ela manda. -se. Ai, que abraço mais gostoso. Você é muito linda. Hum. É Sofia. Só... É a Sofia, você já falou, é a Sofia. Ô Sofia, olha ali, Aquela menina, ela ali, não ó. entendeu. Fala pra ela de novo lá, seu nome. Eu falo, aquela menina não escutou direito seu nome. Fala pra ela o seu agora nome, é como que, que é? É, é a Sofia. É a Sofia. É, ah, Sofia. é Sofia. Dá um tchau, tchau ali naquela câmera, Sofia. Ó, dá tchau ali naquela câmera. Ali. Aê! É Pronto, Mari Verda, agora sim. Segure. O dinheiro. Não, o dinheiro ah, é da Anitta. é da Anitta. Anitta. É, já tá querendo levar seu dinheiro, Anitta. Então. A hora dá certo. Anitta, Quarte. olha, 100... 200, 200. 300. 300 400, 400. Sofia, você quer também? 500. 500. Já sabe o que eu vou fazer com o dinheiro? Já. Pagar meu cartão de crédito. Olha aí, ó. Pagar Nossa. o cartão de crédito. Gastou, ó. Na construção, né? Aham. Uhum. Não, tá aí, tudo bem. Ah, então. E a é construção? Porque certas pessoas aqui gastam uhum. cartão assim como se, ah, é mais um plus do meu salário. De quem será que você tá falando? Não sei. Não sabe, né? Anitta, obrigado pela audiência, obrigado por você ter participado. Só dá um recadinho pra aquele pessoal lá de casa lá. Aham. Uhum. Pra eles que realmente... A gente participa e eu não, eu não acreditava que eu ganhava e acabei ganhando. Já é a segunda vez que eu ganho. Olha. Pega a Sofia que tá indo com 100 reais. Olha a Sofia indo embora com 100 reais. Você não vai dar tchau, Sofia? Tchau. Você te e o meu abraço? Vem aqui, vem aqui, Ai, meu Deus do céu. Deixa a Sofia hoje. <risos> ah, a Sofia obrigado, <risos> trabalha o com a o gente. Obrigado, tio. Obrigado. Fala, não, tio, não... tio não? esse é meu. Até a Sofia. Quantos anos tem a Sofia? Fala, sua. Dois. Dois, Dois. Dois, Dois aninhos. Dá o dinheiro pro tio. Fala, não, é meu. Obrigado. É seu? É. <risos> e você de casa aí não querendo que então, né? Pois é, Sofia e a Anitta tá levando tudo, olha. Mas ainda tem tempo de partir. Quer mandar um abraço? Mandar um abraço pra minha filha, Patrícia e a Pâmela. Patrícia, beijo. Pâmela, beijo. Será beijo que ela já comprou o presente? seu presente? Eu acho que já. A Sofia é filha da Pâmela ou da Patrícia? da Patrícia? Da Patrícia. Tem mais netos? Não, só ela. Só a Sofia? Só a Sofia! Êê, oh. ah. ah. Sofia, que reina, hein? <risos> reina na casa. Casa de vó é tão bom, né? Oh, coisa é. boa. Aqui. Fica bom, aqui com a gente. Fica aqui, fica a gente aqui. vai chamar o um intervalo. Fica aqui, porque no próximo bloco, Dona Mari Verdã tem. Tem. Ou se, se tem. tem Tira. Não, deixa. Deixa. Deixa a Sofia aqui com a gente. <risos> deixa a Sofia aqui com a gente. Não vai mais embora. Vai trabalhar com a gente hoje. Com a gente. Eu acho bom. Vem aí, pulseira de prata.